Senhor Presidente, uma questão de ordem. Foi lido hoje um projeto que dei entrada, que denomina a praça, é, lá no, no loteamento Vila Amélia, a Praça Suzy de Souza. Então, queria que é, esse mês é o mês da visibilidade trans e do orgulho LGBTQIA+. Por favor, coloque aqui a, na, na tela, por favor. A justificativa, e até porque nós estamos entrando com esse projeto hoje, porque dia 29, é, na última sessão, nós queremos que essa casa tenha esse debate do, é, do Orgulho... Junho é o mês da visibilidade trans e do orgulho LGBTQI a mais. Por favor, próxima. A data escolhida foi no dia 29 de junho para marcar a luta por respeito à dignidade de gênero. Apesar dos avanços obtidos pela luta social, que transformou a transfobia em crime no Brasil, desde 2019, o país ainda é o que mais mata pessoas trans, travestis em todo o mundo, pelo 13º ano consecutivo, considerando 2022. É, esse número de assassinato de mulheres trans e travesti é o maior desde 2008, fonte da de uma entidade europeia. E aqui, por favor, a próxima, as maiores vítimas dos transfeminicídio são mulheres 96% das vítimas. E o caso da jovem Suzy de Souza, agente de saúde, brutalmente assassinada, moradora, inclusive, da região leste de São José dos Campos, em junho de 2011. Por favor, o vídeo... A polícia de São José dos Campos investiga a morte de um jovem que teria sido agredido com tijoladas. A suspeita é que o crime tenha relação com o preconceito contra homossexuais. Sidney Souza tinha 28 anos. Homossexual era conhecido por Suzy. O jovem que trabalhava como agente de saúde foi morto na noite de ontem. Ele estava neste bar com amigos quando, segundo testemunhas, por volta das 11 horas, foi chamado por alguns rapazes e saiu. O corpo dele foi encontrado na manhã de hoje nesta construção do residencial Rig com hematomas no pescoço e na cabeça provocados, de acordo com informações do boletim de ocorrência, por tijoladas. Judiar muito dele, bater muito na cabeça dele, não roubaram nada. Só foi para fazer mervadeza mesmo. Sidney era considerado por amigos e parentes uma pessoa alegre, prestativa e que não tinha inimizades. Para a família, o crime foi motivado por homofobia, que é o preconceito contra homossexuais. Ele me amava. Eu gostava muito dele. Não é porque ele era do jeito que ele era. era meu filho. Os irmãos, tudo aceitou, né? Mas aconteceu, né? O que, que eu posso fazer agora? Quero justiça. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, que por causa do feriado prolongado não funcionou hoje. Por enquanto, não há suspeito. Não a transfobia. Vivemos um momento histórico de grande intolerância, incentivado pelas ações de um governo que insiste em propagar o ódio e estimular a violência de gênero no Brasil. Por isso, junto com o professor Fabrício Correia, jornalista, ex-vereador dessa casa, por favor, Fabrício, vem aqui do meu lado, é, e ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade, no período de 2015 2016, além da tua, que atualmente ele é, pre, é também presidente da Academia Josense de Letras, apresento o projeto de lei em homenagem à memória de todas as pessoas trans vítimas de violência que perderam suas vidas por estarem pela essência de sua, por lutarem pela essência de suas existências. O projeto... Por favor, próximo. O projeto denomina, na Avenida Amélia, o nome da companheira Suzy de Souza em uma praça. Esperamos que essa homenagem, combate, que a gente faça aí o debate e combata o preconceito que corrói nossa sociedade e, ao mesmo tempo, Levantar a bandeira da solidariedade, enfocando a única coisa que nos transforma iguais e sermos diferentes. Não a... Respeito, por favor, próxima. Respeito à diversidade, não à homofobia, não à misoginia, não à transfobia, por uma cultura de paz, por favor vem aqui então esse projeto entrou hoje nessa casa ele vai ter aí todo um processo nós esperamos que ele seja votado por unanimidade nós vamos ter aquele debate porque ela é susi mas o registro e o atestado de óbito é o outro nome né é o nome masculino mas nós já temos leis então, já falei inclusive com o líder José Luiz, para que a gente, inclusive, tenha os pareceres das comissões, da própria prefeitura, considerando essa questão tão importante, que é o nome Suzy. Registrar, inclusive, lá na hora. O presidente da comissão é o nosso vereador, já está aqui dando ok, então teremos aí a garantia.